Sem visual. Zé pra mim também. É, por enquanto tá tudo ok. Daqui a pouco a paz acaba. É assim mesmo. Do nada. Do nada a paz acaba. Opa, aí ó, já falou. começou. Cuidado, Sem Cuidado, sem visual. Direita, direita, direita, direita, direita. Lá no outro lado da rua? Sem visual. Atrás do, 3, do rolinho 3, aqui 3. De, de fio. Pegou um. Tá indo na sua frente agora, correu. Tô me atingindo aqui, eu nem vi. Cuidado. Esse, esse, esse avião que tá vindo aí é.. É loot, vai cair. Peraí. Peraí tá Pera que eu tenho que me curar aqui. Vai lá, vai lá que eu protejo. Putz, tomei. Tomei pelas costas. Eu eu falei. Na é. hora que eu ia vazar. É o Skev, mano. Oi? Tu... É tu fez seguro da arma? Não. <risos> é o quê? É o hein, brother. Então, o Ramp também não dá uh. sorte com a arma. Aí, aí, é, uma, aí é uma saída, Capitão. Vê o caixa eletrônico aí, as paradas de grana, vai vendo as coisas que eu vou é. chegar aí contigo levar no. Já olhei aqui, não tem nada, não. Então você tem aquela saída. Ai! Ah. Quem era aqui? Não acredito que era você. Putz. Ah, não, véi. Eu não atirei porque eu pensei que era o. Que era o Cordeiro. Eu tô falando que o cara tá dentro da casa o tempo todo, velho. Peraí, quem tá atirando em mim? É <risos> vocês? Não, mano. Eu pensei que era o Cordeiro aqui comigo. Era você, véi. Era eu. Puta que pariu, tô falando. O cara tá na casinha aqui, na minha frente. Com... Na casinha, você não falou nada, velho. Tô em choque aqui. Quando não, eu, cara, eu, eu como... disse que tá eu tava passando... no posto, pô. Eu... Que porra é essa, Marreco? Eu, no... eu tô no mesmo lugar. No lugar que eu... que eu caí da última vez. Tu morreu? Foi. Ramp, meu filho, se você, che... se você chegar aqui, sou eu, viu? Pelo amor de Deus. Não, relaxa, relaxa que agora... <risos> Agora a gente vai na na, na, na dúvida já sabe, o cara escreveu. É, já vai, comentou aqui na dúvida já sabe, né? Pois é, já vai ser o jeito. Meu, lance foi um né, velho? Não, pô, relaxa, até é zoeira, relax. Mas tem que controlar porque se fosse um Skype player, eu tinha dado uma bala nele, podia ter sido reportado, velho. É, Mas na aí, verdade né? era. É, agora eu tô com o, o pote na mão, porque se o camarada quiser me reportar... Só... Eu também. Oh, eu, rapindo, também. eu, eu só, só tenho uma coisa a dizer a você. Eu não deduro amigos. Ah, pra sua sorte, a minha amizade está à venda. <risos> eu tô com 12 balas e um sonho. <risos> o Josipa falando que essa guys station foi memorável. Essa foi. Oh, ah, pelo é... menos... É. eu consegui matar o William Hoff, né? Nem, não é todo mundo que consegue, não. <risos> 20 anos de curso, pô! Tá atrás desse container vermelho aqui, não tenho certeza. Opa, a direita entrou? aí. Aí lá atrás, lá na ponte é, já. É lá na ponte, tão estão longe já. É. Já na ponte já. Tá, eu tô com o visual da frente do barracão vermelho e não vejo o Skev não, ele entrou. Entrou. Alguém flanqueia pela direita aqui? Eu tava indo pela esquerda. Tá. Beleza. Vou... beleza. Tô de olho aqui. Opa, vejo o Skev, vejo o Skev. Onde? Atrás do portão. Bem atrás mesmo. Na entrada? Aquela... Quem é que Isso. tá na direita aqui? aqui? Tá... É o Cordeiro que tá na direita aqui, Cordeiro? É. Aquela é... mecânica de, de quando azul. você mira nele, ele, ele, ele, ele tira a cara. Putz. Tô vendo alguém movimentando aqui, não sei se é você. Vindo? indo. Opa. Bom. Rolando pipoco aí. Eu, sou Eu? Matei, matei Matei Nada, tá vivo não. ainda Deitou Nossa, velho, que danado pra tá, morrer, tá, mano tá, tá, tranquilo, tá, tá tranquilo, não. Aí eu. Cuidado, hein, pode ter outro skev e os caras podem ter rushado aqui na gente Dá uma avançada aqui Quem tá correndo aí? Sou eu Nós dois Cuidado aí com.. Só que saiu daí do. de perto do. Alguém tem o. Um Tornicate vermelho? Zinho? Tem um? Eu acho que eu tenho, você tá precisando Tudozinho. aí? Tô gentilmente. Cadê sim. você? Cadê você? Tô aqui do, do lado dos.. dos containers do do azuis aqui. Tô, aqui. Tô, indo, tô indo, tô indo, Will, fica dentro do. do. do, do container aqui se os caras quiserem vir Ó, olhar pra nós aqui. Ó. Okay, e mano. aí, tem aí? Cozinho no chão aí. Cozinho no ah, chão, aqui, aqui. aqui Ó. É entra aí, entra aí, entra aí. Aqui não, dentro, dentro, dentro. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra aí que dá pra cobrir. Vai lá pro fundo, vai lá pro fundo. Eu não passar, não. Beleza, tô estancando o sangue. Valeu. Valeu, mano. Já vou deixar aqui um skev que eu tô ligado, que aqui sempre fica um skev morto. Olha aí, ó. Claro! O <risos> Ramp já, já, já tá ligado já um... nas paradas. Então, um você pouquinho. quer dar uma luteada nessa casa esquerda ali, pode ficar à vontade. Eu dou uma olhada aqui. Beleza, vou lá. Cheio. Opa! Opa. Outro. Não, não, não, foi eu foi eu aqui sem querer, eu apertei o botão ah, aqui. O meu nossa, é o. Relaxa. Que susto, mano! Meu Deus do céu. <risos> Faz ele isso tá não, vai um negócio desse tá não, pelo Deus, tá Deus. jogando fora do chuveiro, cara. Eu sem querer é aqui. <risos> o cordeiro tá querendo matar todo mundo do coração, é essa. Eu nem sabia que ele falava se apertasse esse botão. Eu sei que ele tem umas falas, <risos> mas não sabia que era essa. Pode vir, capitão. Passei. E aí eu dou o, o, o info pra vocês. Aqui, ó. Olha. Desculpa é. pouco ele tá tava é, na é, frente gente? do... Ele tava na frente do... Justamente, ele tava realmente na frente do... Do tanque. Ele tava zoado, velho. Tirei muito nele. Quem Tirei subiu? Quem comer. subiu? subiu, capitão? Subi. Tá aqui comigo. Tava correndo aqui. Você caiu, Ramp? <risos> <risos> Caí. <caiu, risos> é, eu vi tá ele aí, aqui. Ele tá zoado, véi. Pode vir, pode <risos> vir. Pode ver tá que aqui, ele tá aqui. aqui. Ele tava aqui de frente, <risos> ah, não. ó. Ele tava não aqui de frente, de esquerda, atrás né? do. Ó, oh, lá ele, ó. Caiu. Nossa, o cara não cai, mano. Não de esquerda, <risos> o cara não isso. cai ele não, achou. mano. Ah, acabou a munição. O cara é. não cai, deu um monte de tiro no cara, velho. O cara deve estar tá com um colete da NASA aí. É, pô. Ele tá com um pinicão e um coletão pesado, velho. É, dei bala também, não caiu, não. É Deu um eu monte, pô. Atirei muito nele. Eu não, eu não perdi nada, tá ligado? Tô com, com o resto de loot de Porque eu já tô zoado, né, cara? Uma bala em mim já